Oi gente, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Meu nome é Emerson Paranaguá, seja bem-vinda a mais um vídeo do meu canal Hoje nós estamos iniciando um quadro novo, que eu ainda não sei o nome Posso melhorar o nome, mas é visitando as necessaires dos meus amigos No caso, na maioria das vezes, meninos do Então hoje eu tô indo pro churrasco na casa de um amigo e a gente vai ver a necessaire e os cuidados, geralmente, que a Julie utiliza pra fazer maquiagem, o que ela utiliza, o que, que ela não vive sem, ou como que é geralmente a rotina dela. Eu não sei se isso vai dar certo, porque a ideia dessa, desse quadro é vou chegar na sua casa, não vou avisar, e eu quero que você me mostre como é a sua maquiagem. Então, amigas, fiquem preparados. Hello. Hello. Hello. Nossa, tô, tô, tô suadíssimo. Meu Deus, umas coisas douradas aqui na minha cara. Nossa, mas ó, vou fazer uns, uns looks outro pão né? fazendo um videozinho pra gente dar uma Na verdade, eu tô fazendo um quadro. Visite Oi! as maquiagens das minhas amigas. Ai, eu tô sem nenhuma. Não, hoje. mas a gente vai ter as suas necessárias. Oi, Cris. Já, já chega bebendo um vinho, gente. Oi, toma cervejinha. <risos> Ó, a gente tá aqui com o <risos> Julie. Obrigada a fazer. É, vai eu odeio Vai rolar umas obrigações, assim. Com certeza. Esse aqui é a Julie. Julie é minha amiga, já fazem dois anos. Faz, amigo, faz. faz já fazem, já porque fazem. são dois. Não, mas não fala assim pra tempo, não. fala não. não. <risos> Tem que dar português eu entendo. Então, o Julie vai mostrar não um pouquinho. Acho que chega também, galera. Não chegada, que chego. Não, ah, é não, chegada, não, é chegada. Não fala nem falar chega. Peraí, eu, eu, que não, que eu jeito, não falo, eu chego. Tem gente ali no jogo que chega. Então, me mostra onde você guarda sua make. Nessa bolsinha, que não Nessa... é make. Eu nem considero make. Eu nem uso make. Eu só uso um. Sei lá, um baby cream, alguma coisa, e pó, só. Tá, não então... uso nada. Eu o rímel. É, porque a pele dela é muito hum. maravilhosa. Por isso que ela não usa. Maravilhosa, né? Eu tenho. Um é muito Tá, então pra rosácea, vamos falar disso que você acabou de falar. Ah, você usa alguma falar, coisa pra rosácea? Eu fui na dermatologista aqui, ela me passou essas duas coisas. Eu não sei. Isso é pra usar de manhã. Peraí. Sulantra, não sei como eles uhum. falam. E isso de noite. E você acha que tá dando certo? Eu acho que deu uma leveada. Hum. Não acha, assim. Gente. Eu acho que também. É que eu sempre gostei da sua pele, né? É, só isso, mas assim, também tá quente. Então a rosia é, aparece tá, no inverno. A gente mora no verão. Mora no verão, mora na Polônia e tá verão aqui. Exatamente. Então ela não vai estar tá mais aliviada. Então, essa é só uma maletinha de mentes. Essa é uma maletinha. O que eu uso sempre é isso uhum. ou, ou isso? Que eu gosto desse. Ok, que são os seus tons? O tom 13, Rosé. E esse é o tom Clara. Clara? Tom Foi, clara. Tá errado então, porque é claro! é L'Oreal, os dois da L'Oreal é. tá. O incrível que parecia não foi combinado Eu não tenho marca Certo E isso eu comprei porque eu comprei isso pra mesmo também lugar é da Então tipo Porque <risos> eu comprei isso lá Tava precisando do pó, comprei o mesmo, né? Entendi o L'Oréal. E tem esse outro pó que foi uma irmã minha irmã que me deu Então tipo Que marca que é? Hum. Da... Rinodé da... Rinodé Rino uhum. Olha uhum. Ó, tem ó, isso aqui Às né? vezes eu uso esse, às vezes eu uso esse, não tem regra uhum. E ela me deu isso que a Emma falou que é de pele negra, tá? que quebrou todo que É, é Rino e também. dá pra fazer uma super sombra né? É, mas eu nem uso, raramente eu uso Entendi Teoricamente é blush É um blush é. Certo No seu dia a dia de maquiagem, geralmente o que, que você só faz? Isso, meu filho. É só uma pele <risos> E um rímel Tá, você passa hidratante no rosto às vezes só, porque a minha uhum. pele assim, ela é meio seca, uhum. mas às vezes ela fica muito oleosa, eu não entendo. Okay. No verão ela, ela fica mais oleosa. E no inverno ela fica seca. Eu tô no meio quente. E aí eu uso só um alguma coisa, ou um BB Cream, ou uma base ou Um. Como é o nome disso? Uma base, um BB Cream. Isso. E aí um pozinho, às vezes eu boto um blush, mas uhum. eu não tenho. Não tenho eu já falei assim, que eu quero comprar essa semana. E um rímel, assim... E qual rímel você... Eu tô usando esse agora, pra eu Por que aqui usando... tá uma cor não. e aqui outra cor? Ele é assim, sei ah. lá. Não. É, e ainda na Maybelline, tá? Não, eu tô usando esse, mas... Eu quero... Faz tempo, já que eu queria trocar. É bom, mas assim, ele é uma prova d'água, né? Então É você... difícil. É difícil, não, não curto muito. Odeio não, ele é bom, mas assim, você usa quando vai, sei lá, chorar, né? Você <risos> quando vai chorar... Make para chorar. Isso, make <risos> para chorar. Make da depressão. Então eu só tô com esse, tem que comprar outro. Tem que comprar... Eita! Tem que comprar um rímel, uhum. tem que comprar blush, tô sem blush. É, Sim, e... Já vai ser a lista pra você Isso. utilizar depois. É, Eu queria saber usar delineador. Não sempre, mas uhum. às vezes quando eu tô mais afim, eu boto um batomzinho assim. Eu tinha um cor de boca que era bem legal. Mas aí como às vezes eu uso esse que é meio ah, rosa, é lindo. brilhante, é bom. Eu gosto dele. Gosto desse também. Como é da... com que É, quem disse Berenice? Vou curauzito. Ah, que Curausito. Curausito. Curausito. Às vezes eu uso esse marrom também. Ai, que severo esse. é esse. deixa eu ver aqui. Ah, esse eu gosto muito. Da Natura, ganhei, né? é. Faz tempo no meu aniversário. Tá todo acabado já, já acabou. Mas ele é bem cor de boca, assim. Que bem basiquinho. Que ah, sei lá, menina. Vem aí embaixo. Vamos fazer uma aulinha. Porque também aqui na Polônia, menina. Olha, tem esses rosa bem Barbie fascista. Olha isso. <risos> <risos> oh, mas, é mas é bonito. É bonito, mas eu Sim. Certo, e você aplica Sim, a, aquele também. básico O que você usa geralmente do básico Que é a base e o BB Cream calor. Você geralmente <risos> então, calor é Você usa geralmente com a pois mão eu... Você pode abrir Não às vezes eu é a uh, sei lá às vezes eu, a base eu passo com a mão Ou então certo. eu uso um pincelzinho E se você fosse indicar de toda a sua coleção Pra alguém, o que, que você indicaria que você gosta muito? Esse aqui eu gosto. Essa base. Essa base. Certo, por quê? Porque... não sei. Sei lá, eu gostei, ué. Uhum. É porque, assim, como eu falei, a minha pele, no inverno, ela ficou muito seca. Uhum. Mas no verão, qualquer coisa, assim, fica oleosa. Qualquer coisa faz ela ficar oleosa. Certo. Então, tipo, eu achei que esse dá uma... Uma, uma, segurada. uma uniformizada, sim, por causa também da rosácea, uhum. mas ele segura mais, eu achei. Certo. Esse eu achei um pouco mais oleoso. O BB Cream, né, é. da Ariel, que é o creme milagroso. Isso. Amém, Jesus! Hum. <risos> que lindo. Certo, e, e, só eu, isso. e... eu eu tenho nas sombras pra dizer que eu tenho, porque me deram, uhum. mas eu nunca uso. <risos> nunca uso. isso aqui Esse é lindo. Amei. é lindo, Esse é mas lindo. mas eu não sei fazer nada. Então, tipo, eu não uso, preguiça. Um Quando eu preciso, um eu uso o meu amigo, né? Tá, oi. E se, e e se eu você gosto pudesse? De usar a não sei nada, mas eu adoro, só a sensação então, de que, usar. E que máscara é essa? É. Ai, oh, silver, silver Glow. Muito. É, não sei. uma máscara de iluminações. E se você tá. pudesse doar? Doar, não. se você pudesse Eu vou doar. <risos> Se você pudesse passar esses produtos, qual produto você passaria para uma, uma outra amiga que você não utiliza e realmente ah, não vai utilizar? Que eu não utilizo. Uhum. Não sei. Porque, assim, eventualmente eu sempre uso alguma coisa, mas. Certo. Esse batom é lindo. Esse gloss aqui eu nunca uso. Raramente eu uso. É. E vou usar agora para comer uma carne. <risos> Ah, não, ele não era esse não. Eu queria, mas tudo bem. Mas, ah, é, mas ele é lindo. Ele é bonito, mas eu nunca uso. Nunca uso ele. Ou pra isso. Certo. E além de maquiagem, você faz algum processo de skincare? É... Pode ser o quê? Em que nível assim? Você faz hidratação, esfoliação, você usa alguma coisa pra isso? Não, eu tenho esse sabonete que eu comprei, sabonete okay. líquido. Esse aqui, mas eu. Não, só comprei por. Tu comprou que o e comprou. É. Uhum. E esse aqui que tem um... umas coisas assim Pra de fazer uma esfoliação. Mas não considero uma esfoliação. Tá. Assim. E... Mas é isso Ou então o quê? Meu amigo me indicou isso, mas minha pele ficou super oleosa. Assim. Ih! Foi eu que indiquei? Foi. Ihhh. No Ai. começo foi bom, mas depois começou a ficar muito oleosa minha pele. Tá. tá. Eu. Não, tem esse hidratante. Ai, <risos> que a gente pagou cinco reais. Não, não é esse não. Esse. Não, eu não comprei esse contigo. Hidrata é bom, bem? Hidrata, só que ficou oleosa minha pele. Então, qualquer coisa já fica oleosa. Então eu preferi o da Neutrodina, que é aquele. Aquele só que a gente aliado. comprou, ah. tá? Então agora para finalizar, qual seria o seu desejo de um investimento de maquiagem se você pudesse investir hoje? Ou de skincare, o que você realmente gostaria? Acabar esse vídeo agora! Não, é eu não, eu não sei porque eu não tenho, não entendo nada, né? Uhum. Então assim, tipo, uma coisa que eu queria fa saber fazer, como eu te falei, é usar o, o, delineador. o delineador. Tá. Mas assim. Então tá aqui um delineador pra você. <risos> você acaba de ganhar! Olha que ótimo a gente tivesse isso. Então, não sei. então assim, então a meta de Julie. É, tipo, Algum, fazer alguma coisa mais no olho, porque eu sou passurrinho. Uhum. Eu sou demais. Então, <risos> tá certo. Então a meta de Julie vai ser a prenda E Eu ajudarei ela com isso. E é isso. Então, muito obrigada por estar presente no meu primeiro quadro de. É a minha Olha a tatuagem dela. Sim. Olha que linda. É cachorrinho já de fora. Então a gente não sabe como vai te chamar esse quadro. Assim que eu descobrir, eu coloco aí, mas se vocês tiverem alguma ideia, melhor. Põe aí, obrigado Um beijo é e tchau É isso aí, e, galera Tchau Dá um tchau, senhora Tchau, senhora